Meu, Meu bom, bom vizinho. vizinho. Exatamente. Você esteve onde? Lá no Novo Oeste. A galera do Novo Oeste está participando. Sempre. Em peso, hein? Sempre. Novo Oeste aqui é em peso, inclusive. Ó. Boa. Beijo para vocês. Novo Oeste 1, Novo Oeste 2. Obrigada pelo carinho. Toda a galera do Novo Oeste, muito obrigado pela audiência. Por isso que a sorte está bombando tá. com os lados de lá. Bombando vamos um um sortear então. Mais é um... uma cesta? É duas cestas. São duas cestas. Pra você e pro seu vizinho. Viu? Então você tá brigado com o vizinho? Aí. Faz as pazes. Vamos então de sorteio. Quem será ah, o sortudo ou a sortuda? Será do Novoeste ainda? Oeste me dá uma função. Benedito Odinei, do Jardim das, das Américas. Américas. Oh, Benedito, parabéns, Alô, Benedito, viu? você acaba de ganhar uma cesta básica e vai poder escolher um vizinho, da direita ou da esquerda, para levar a outra cesta básica, tá bom, Benedito? Pode entrar em contato conosco, vocês têm que vir aqui também, terça-feira, para receber aí a cesta. Exatamente. Não é mesmo? Isso mesmo.